Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo o tutorial da música É Tudo sobre Você, tá? do Ministério ou Banda, né? ainda não sei o que, que é. Morada, ok? É, música razoavelmente fácil, tá? Não é um fácil assim, tipo quatro acordes, né? Mas é um fácil, tipo o se seu treinar o toco, entendeu? Antes de ir para o tutorial, Deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? E se quiser se aprofundar, entra no meu curso e vencer meu aluno VIP, tá bom? Vamos para o tutorial então? Bom, é, a música está em Lá menor, né? Ok. É, introdução tem dois acordes, tá? Lá menor. Dó maior. Só isso. E aí é, eu vou mostrar para vocês algumas opções da introdução, porque assim, tem muitos elementos na introdução e o que o piano faz é pouca coisa, então você pode ficar um pouco insatisfeito com o que o piano faz. E aí é lógico né, que eu dei aquela preenchidinha para a gente ficar com uma introdução mais interessante. Tá? A introdução da música, ela tá aqui, ó. só isso. Aí vem para um Dó, mas o Dó não tem nem o baixo em Dó, porque está fazendo a mão esquerda, vai ficar aqui, ó. Esse baixo, quem vai fazer são os outros instrumentos, tá? Então, basicamente, a introdução vai ficar nisso aqui, ó. Não precisa nem explicar, né? Só de mostrar você já pegou, né? Lá menor. Tá vendo? Dó. Sempre essa a mesma frase. O que que acontece? É, tem um efeito aí, tá estranho, que eu não sei o que que é. Ok? Que rola na música, junto com... Né? E... É, depois entra a guitarra, violão, um monte de coisa e acaba preenchendo tudo. E acaba até... Confundindo aí o que o teclado faz. Com base nessa confusão toda, é, eu criei uma outra forma aqui de fazer a introdução. Vamos lá então? Então assim ó, a gente vai partir dessa ideia aqui. Você vai fazer o baixo, tá? Vai entrar, agora vai ficar complicado a introdução, hein? Vai fazer assim ó. Agora complicou, né? Então vamos lá. Você vai fazer aqui os baixos normais, né? Lá menor e Dó. Ok? E aí vai ser assim, ó. E pula e faz o... Aí vai pro Dó e faz a mesma coisa. Tá? Bem devagarzinho pra você pegar, ó. Tem que dar esses... Você pode pular até aqui ó, Com o com, com mindinho aqui tá, ó. Aí vai depender da tua digitação aí E da tua agilidade Eu vou fazer bem devagarzinho Com um dedo só tá? O Túlio de Melo lá do curso de contrabaixo Ele sempre tira barato de mim Quando eu falo que eu vou tocar com o um dedo né? Então Túlio, essa é pra você ó. Ok, vai pro Dó Essa introdução. Agora devagar, né? Mais devagar. Tá. E também tem a velocidade aí do play do youtube que você pode diminuir tá? O resultado final vai ficar esse aqui, né? ok o que que acontece? lógico que eu não vou conseguir tocar isso aqui e cantar, né? <risos> mas na hora que ele começa a cantar o piano continua fazendo essa frase só que encaixando mais acordes, tá? Então vai ficar... A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho é você É você tá? Você pode, durante toda a música, ou fazer só Como eu disse, eu não vou conseguir tocar e cantar isso. Essa parte, tá? A primeira parte aqui, vai ser Lá menor, Sol com Si, Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol com Si, Dó, Sol maior, Mi menor com C, com sétima, a Tá, quase que travou aqui. <risos> Mi menor com sétima, tá? E Fá maior. Beleza? A próxima que vai vir é a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer o. senão eu não vou conseguir cantar, né? Então vai vir, ó. A porta da casa mais simples. Que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar. Vento que abre o caminho é você. Se eu errar alguma coisa na melodia, vocês me perdoem que eu acabei de pegar essa música, tá? É você, beleza? Vem a outra parte com as mesmas notas, tá? A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado pão que sacia a fome A rocha que mata Minha sede é você Beleza? Vai pro Mi menor com sétima É você Tá bom? Olha, dá pra fazer Só com acorde, porque eu tô usando aqui Piano e Pad, que se trata de humor chip, né? Você é, pode fazer um dedilhado, mas eu acho que vai ficar feio, Tá? isso aqui não acho que vai ficar legal, tá? É, tira um pouco da característica da música, mas aí você pode escolher, beleza? Continuando próxima parte vai ser um Fá maior mais perto do monte Sol maior mais perto da Fá vai ficar alta a música, não vou ficar me esgoelando aqui é, Lá menor me espanto com peso vai vir essa parte aqui, ó da Glória. Vamos pegar então, tá? Ó, Detalhadamente, Fá maior, mais perto do monte, Sol maior, mais perto da face, Lá menor, me espanto com peso, e agora vai vir Dó, Sol com Si, Lá menor, Sol, tá bom? Dó, Sol com Si, Lá menor. Sol, então vai ficar da tua glória. Beleza? Mais perto da glória, mais perto da morte. Tá? Então fá. Mais perto da glória. Sol, mais perto da morte. Lá menor. O medo quer me parar. Tá? Então vai ser lá menor. O medo Quer me parar? Só com si, beleza? Vamos até aqui então vou tocar essa parte toda, tá? Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto. Da morte, o medo quer me parar. Beleza? Até aqui. Agora vai vir. Então me tira o medo. Vai cair no Fá. Então me tira o medo. Beleza? Fá maior. E me faz dizer, Moisés, suba. Suba, né? Suba em meu lugar. Ok? Então, ó. Fá maior, então me tira o Fá maior, e me faz dizer, Moisés, vai ser Sol e Lá menor. Suba em meu lugar, beleza? Mi menor com sexta com sétima, engasguei com a sexta hoje, hein? Me faz entender, beleza? Agora vai vir pra outra parte, tá? É... Agora vai ser praticamente a mesma sequência, né? Fá maior, que a tempestade é você, chuva forte é você, Então Fá, tá? Sol, Lá menor, Mi menor, com sétima, né? Falei sétima dessa vez. Então vamos lá. Que a tempestade é você, tô com preguiça de cantar. <risos> chuva forte é você, vento forte é você, e o que Faz tremer as pernas. Aí repete a mesma coisa. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. eu também vou subir. Beleza? Parou aqui. Vou vir do começo, tá? Só tocando os acordes e falando a letra, tá bom? Vamos lá. Então porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra a estrada que corre para o mar o vento que abre o caminho é você é você continuando a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Beleza, Eu já devo ter levado já uma solicitação de direitos autorais já até aqui, né? Aí vai. Mais perto do monte mais perto da face, me espanto com peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender. Aí vem para outra parte. A que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A, a porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Beleza até aqui? Bom, tem 500 mil repetições, né? É, se eu for repetir a música, tem 8 minutos. Se eu for ficar aqui repetindo tudo o que acontece lá, eu vou dar uma hora de tutorial, ok? Vamos para a próxima parte que é mais interessante. Bom, depois que cantou lá um monte de coisa e tal, né? Aí vai vir para essa parte que eu vou subir no monte, tá? Que é Fá. Sol, Lá menor e Mi menor com sétima. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Já nem sei cantar essa parte. Ok? Aí vai vir agora aqui de novo os mesmos acordes: Fá, né? Eu vou entrar na casa, Sol. E vou fazer morada, que inclusive, né? Eles fizeram aqui um, uma jogada, aqui, um trocadilho, né? Com o nome do Ministério na música. <risos> ministério Morada, vou fazer morada, beleza. <risos> Eu vou ficar lá. Não pode rir, hein, irmão? Até te encontrar. <risos> ai, ai, esse compositor é bom, hein? É, vai repetir isso um monte de vezes vai voltar para o mais perto da Glória e tal. Aí é só ouvir a música que vocês vão pegar as sequências é, Tem uma parte que eu tenho que passar pra vocês aqui Então tem uma outra parte que eu deixei passar pra trás aqui Que tem uma convenção, tá? Uma frase Tá aqui, ó Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me encontrar Então me tira o medo que me faz dizer mais 10, em meu lugar. Agora, ó. Tá? E me faz entender. Vai fazer. Para, para, para, que a tempestade é você, tá bom? Essa convenção, ó. Que a tempestade é você. Vamos pegar? Essa parte, tá? Então vai fazer aqui, né? É, em, cadê, cadê a letra aqui? É, que me faz dizer Mas é isso vai em meu lugar Beleza? Aí vai vir um mi menor E me faz entender Vai vir ó Dó, si, sol, mi E aí cai no acorde de fá Que a tempestade é você Beleza? Vamos ver aqui ó Dó tá fazer com uma mão né? Dó, si, sol, Mi, e cai no acorde de Fá, tá? Pode ser aqui, pode ser aqui. Aí vai depender de onde você faz o acorde, tá? Então, de novo, ó. É, então, me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a Tempestade a você, tá bom? Vai ter que cair certinho, ó. Beleza? Mais uma vez, devagarzinho, ó. Ok? Vamos dar continuidade que agora tem o solo da música. Vai ter o solo, tá? Que já é o final da música, né? Pra voltar, vai ser aqui, ó. Fá maior, tá? Fá maior, tá? A menor Ré com Fá sustenido tá? Vou baixar uma oitava é Fá 1 tá. um, e 2 e 3 e 4 1 e 2 um, e 3 e 4 1 e 2 um, e 3 e 4 Aí vem um Ré com Fá sustenido 2 e, e, Duas vezes Fá 1 e 2 3 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Cai no Fá. 1, 2, 3, 4. Fá de novo. 1, 2, 3, 4. Sol. 1, 2, 3, 4. Sol de novo. tá Aí vai pro Fá de novo. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, sol Um, dois, três, quatro Um, dois, três Aí vai pro Lá menor e volta pro, pro começo da música, né? A nuvem que aponta o destino Tá bom? É, vai acabar assim, tá? Então aqui não preciso, né? Ficar tocando tudo de novo aqui pra vocês verem Porque são só repetições, né? e eu sei que vocês são ligeiros aí, conseguem pegar tudo, tá? Olha, é que a, o que atrapalha um pouco é que a música é muito extensa, então eu não consigo tocar ela na sequência certinha da música, para o vídeo não ficar muito longo, né? É, mas se você pegar, tá? Mais a cifra que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, e ouvindo a música, você vai se achar tranquilamente, tá bom? É, queria aqui mandar um abraço aí para todos os alunos do curso, né? É, Graças a Deus o curso tem sido uma bênção aí e os alunos têm gostado muito, né? Sempre recebo mensagens aí de agradecimento dos alunos e também queria agradecer a eles aí pela confiança, tá? Em ter comprado o meu trabalho, o meu curso, né? Você que ainda não é aluno, tá? É, entra lá, vem conhecer o material que eu tenho que é totalmente diferente aqui do YouTube e no grupo VIP a gente conversa bastante, tira dúvida de alunos hoje mesmo. Tem sido um dia muito produtivo dentro do, do grupo, tá bom? Do grupo não, dos grupos, né? Então se você não é aluno, o link está na descrição do vídeo, tá? E eu te convido a conhecer o curso e também a ter o meu suporte pessoal, tá bom? Um abraço a todos vocês, tá? Fiquem na paz, em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!